Depois de uma pausa de quatro anos, o dia 1 de maio, em Cuiabá, voltou a ser marcado pela corrida do trabalho. Milhares de pessoas acordaram bem cedo e foram às ruas para participarem do evento, que também é uma grande festa. Quando eu ficar e tiver meus 100 anos, nem que seja de bengalinha, você está me vendo. Vou correr, vou treinar. É minha vida, está no meu sangue. Para começar, o DJ ajudou a levantar a galera e não faltou um aquecimento cheio de energia com os participantes. Neste ano, o tema foi Jovem Aprendiz Correndo por um Futuro. Festa maravilhosa, ontem nós tivemos a, a corrida Kids, as crianças, né? Fantástico, Mas, acima de tudo, o importante é nós chamarmos a atenção para o tema central dessa quarta edição do, da Corrida do Trabalho, que é o jovem aprendiz. Correndo para o futuro no sentido de preparar esses jovens nossos para... Sua, as suas carreiras profissionais Nós trabalhamos a informação acerca da contratação do menor aprendiz E aquele menor aprendiz que quer ser contratado Ele também consegue todas as informações no site do tribunal Nós também temos um QR Code na camiseta E todo o material publicitário da corrida Ele traz esse QR Code né, com todas as informações Sobre como contratar um aprendiz e como ser um menor aprendiz e pensando no futuro, teve uma tarde voltada para as crianças e adolescentes de até 13 anos. A etapa Kits foi realizada no dia anterior. Foram 300 inscritos que, além da corrida, curtiram muito toda a animação com super-heróis e a apresentação especial do grupo Flauta Mágica. Essa foi a primeira oportunidade que nós tivemos de fazer a corrida do trabalho pós-pandemia e a Corrida Kids é um grande sucesso da criançada. Nós tivemos aqui escolas públicas que participaram conosco, projetos sociais que participaram conosco. E todos eles se sentem incluídos. Quando você é, conhece o esporte, sua vida muda porque você começa a ter várias metas, novos objetivos. E o esporte ajuda isso, né? Na questão de querer conquistar, querer vencer. Então isso a gente leva para a vida, né? Não só no esporte, mas em todas as outras questões. Trouxe mais ou menos umas 25, de 25, 30 crianças para participar dessa corrida. E eles estão amando, né? Essa interação com todo mundo, essa competição que eles gostam, né? É, os personagens, então isso aqui é tipo assim, é uma realização, né? Um momento especial para a garotada foi o passeio de helicóptero do Siopa para três sorteados. Já o grande momento da corrida, a superação estava estampada no rosto de cada um. Ao final, todos receberam uma medalha e saíram vencedores. Eu gostei muito. Um pouco cansativo, mas gostei. Eu também gostei bastante, foi bem divertido, eu achei também as brincadeiras que fazem, tudo, eu achei super legal também essa. Eu acho muito bom, adoro, é maravilhosa essa corrida. Eu aconselho todas as mães, todas as pessoas, PCDs, adultos, jovens, crianças, tudo a participar do esporte. É maravilhoso, o Davi desenvolveu bastante depois que ele começou a praticar esporte. A iniciativa é mais uma das parcerias da Justiça do Trabalho com o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho são órgãos parceiros do sistema de Justiça do Trabalho e temos parcerias tanto na, no âmbito administrativo como também na nossa atuação finalística. Dentre elas, as destinações promovidas por meio do, da Comissão de Ações Afirmativas que contemplam diversos projetos é, apresentados por instituições do, do estado de Mato Grosso e que visam melhorias no âmbito da sociedade mato-grossense. Já na etapa adulta, a quarta edição da Corrida do Trabalho teve na largada um espetáculo à parte. Esse ano, além da caminhada, a corrida teve o percurso de 5 e 10 km. A organização do evento é muito boa, fizeram um bom percurso Estou achando muito satisfeito. O sentimento é sempre de alegria, de gratidão. Ainda mais hoje, completando o ciclo de três vitórias e tornando tricampeão dessa prova. Então isso é muito gratificante, principalmente para mim que já estou com os 44. Para cada participante, sempre tem uma motivação extra. Realmente é um dia de confraternizar, é um dia de reencontrar amigos, é um dia de cuidar da saúde correndo. Eu particularmente sou, a, adoro a corrida, sou a praticante há anos. Para nós, primeiramente, é para ganhar saúde, né, condicionamento físico. E segundo, para estar inserido na, na sociedade, na sociedade vidente que enxerga. E para nós é muito gratificante estar participando com vocês aqui. Com uma parceria especial da banda do corpo musical da PM nesta edição, não teve cansaço que não fosse vencido pela animação. Só aqui